Fala garotões e garotunas, estamos de volta Vamos ali visitar um parceiro que ele comprou uma Ducati E tá tendo um vazamento E ele tá lá na oficina A passada lá faz tempo que eu não vejo ele também Passar lá pra ver qualquer resenha com a moto dele depois tinha que voltar para devolver essa motoca aqui e pegar a minha super ultra duper formiga atômica Aí, tio. aí vovão aí, galera, tá quente pra caraca esses dias aqui, mas do nada cai aquele pé d'água e aqui é perigoso quando chove, todo lugar é perigoso de volta quando chove né, mas aqui o asfalto ele é muito liso, a vez que eu caí aqui foi porque tava chovendo eu passado o dia já na correria quando tava indo pra casa o pneu também já tava já pedindo para trocar e eu pela vez esticada nem né? rolando, rolando, rolando para trocar não, dá para rodar mais um pouco, dá para rodar mais um pouco. Tem nego que fica até o ferro aparecer, até sair o ferro. O meu não tá saindo ferro não, mas tava pedindo já para trocar. Eu tava naquele ponto quando você acelera muito, Até na terceira ou quarta marcha, tiver muita, tiver água, ele vai platinar, né? Vai ficar sambando lá. Tá pra planar. Pô, minha viseira tá podre. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Damn, bro! Good, nice going, né? Nice to see you, huh? This one What's happening with this, baby, man? I mean, that's not oh shit. How much do you know about uh, hydraulic touches? Not much bro, not much. Because I was thinking the oil should stay in here, but there was a leak. Now when I opened it, um Where is that coming from? You you know already? Yeah. Oh right I there, okay. Here. When I opened it, I saw that the rod was like filled uh, with the brake fluid. So I'm wondering why the pump is pushing fluid in. Okay. So they're still closed. No, no, no. Oh, they're open. Okay. Let me close it. Let me shut that down. So is the second time already? Yeah, this is the I oh, replaced the pump and then leak again. Yeah, the new pump is from a fuzzy gala. Cool. I'll leave this bike here to wash and I'll come back. Just at the gas station. There's a backway. Okay, I'll be right back. Shamo talk lavanda ali. What the eu volto. Avisar logo no shopping que eu vou lá O Wesley! Parceiro meio aqui lá da foto. Deixa eu ver aqui o que, é que ele respondeu. Não sei de boa, não. Vou colocar um gás então, já... Dispensou a lavagem, o que ele vai colocar para lavar, agora é só para gasolina. E aí, chega, dá o um grau aqui para gente? Bora. Se liga no duzentão Como é que é em Só um lugar Entendeu aí? É, meu irmão é Várias línguas tinha não derrama não, tia. Cadê o dinheiro? Salva demais Salva demais Salva Vai demais Ah, Entendi não, gente. Sem lavagem então. O combustível sempre demora a subir. Não sei se era digital o que é que ele é não, mas sempre bem demorado. Vamos na No rolê da bike aqui mesmo. E rapidinho com a situação do parceiro. E quase que eu posso tirar geral aqui na, na loja o que está acontecendo obrigado vixi não sei nem que moto é essa cadê ele? Ih, tem bastante coisa aqui hein? Cigarette, toss cigarette. Fire, bro. Huh? Fire Ram 5. Wow. Yeah. And then come back with a scooter. <laughs> well, the scooter is there. Yeah. <laughs> Every time I have a scooter there. Very light. it's amazing, bro. I did the video today with the MT09. Head to head. Fuck, bro. You're very good with yeah. It's a nice bike, quick shift I don't know, if I put mt 9 on this one, I don't know which one I'm gonna pick If I get a bike now, it's gonna be one of those two But this one, it's 100,000 more expensive But now they're doing promotion, 80,000 discount Nice! Yeah I love this bike, the only thing I don't like is the product. Yeah, yeah, yeah, everyone complain about that Even in Brazil they always talk shit about that. <laughs> it's like Alien bro, it's an AT. Yeah. Why did they have to destroy the headlights? Like yeah man. That, that's the, the, the sign, you know? Yeah. The signature. But yeah. Nice brakes. Nice suspension. Yeah. A lot of technology involved. This is not the original one, is it? Yes, comes with the bike yeah just he just changed the pipe so what is brimble no but it already has the, the yeah you just adjust you just adjust because they have this thing right and here you as well see in the big track by here inside oh yes i want this <laughs> 10k really <laughs> but it's all right though It's still a decent game. I don't think this one can keep up with the Ducati, right? Don't you think? This might do. So in MotoGP this engine... Yeah. <laughs> yeah, me too. It's like it's aggressive, but I think it will hit the top speed. That's a good thing. A lot of torque. Really? Yeah, I know. I, I felt last time. Not, I was not pushing much, but yeah, I could feel. I was even thinking in the future, do a video this one and that one. Head-to-head. Head. So I was waiting for you to get used to the bike, you know? Yeah. funny one, I'm already getting used to it, but, uh, I didn't get to go for a long time yet. Uh-huh. All the fucking issues. Yeah. But, uh, yeah, the bike's working. You think they're gonna fix it right away or what? No, we're gonna have a look and try and figure out what's the problem, exactly. Okay. Porque... Novas horas depois. E tome trânsito. Olha o som da máquina. É, aqui até tem fumaça ainda ali embaixo. soltar o um somzinho, partir e pegar a mazelinha né? bora, fui? já um. yeah. tirou esse aqui, morreu, o tá cheio de óleo, estamos tentando descobrir aí